Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. O seu objetivo principal? Você caga a porra toda, cara. Não tem jeito. Concordo. Faz o certo, irmão. Faz o certo. Vai ser bom brasileiro? Faz. Vai ser ruim? Não faz. Acabou, cara. O resto vai vir aí. Vai vir, naturalmente. Tu não conhece o Bernie Sanders? Cara, nós estamos ao vivo ah. aqui, hein, Não conhece o Bernie Sanders? É o Kim? É o Kim. Fala é. aí. Fala aí. Tá todo mundo te ouvindo. Vai dar, é. vai dar plateia pra ele. Por que não? É o seguinte, sobre os 400 milhões aí que o Eduardo falou, a justiça já colocou que a gente é absolutamente inocente porque é diferente do irmão dele. Que e não, não falou, e não, não tem relação com, tem com Luciano o Luciano Ayá Não tem relação com o Luciano Ayá A gente abriu tudo que tinha e se mostrou inocente. Ah, ah ele tem que dar o um contraponto dele, Então, ó, vamos, vamos, Não, não vamos conhece, lá. não conhece o Luciano Ayá Não conhece o Luciano Ayá O cara tá aqui, puto tá aqui metralhando. <risos> Qual é, Kim? Deixa Ô, eu Kim, fazer o um flow aqui. Kim, Kim. A gente vem, se chama <risos> bem aqui, conversa com o nós e dá o seu contraponto.